Tô dando uma olhada aqui na nossa base E a primeira coisa que eu tô notando É que por mais que a gente esteja uma casa já E a parte da ilha Digamos que a nossa base secreta Não parece tão bonita assim E eu sei o real motivo dela não parecer tão bonito Falta detalhes Falta muito detalhes Eu vou começar hoje já arrumando isso aqui Aliás, eu também quero fazer uma proteção pra nossa base Digamos que eu quero fazer um boss Vai ser legal A galera sempre faz uns bosses pra proteger as bases Eu já fiz até um dragão uma vez do passado E eu acho que é bem diferente e dessa vez eu quero fazer um boss Diferenciado, eu quero fazer um boss Aqui embaixo, eu vou construir um aquário Aqui, e a gente vai ter um boss maneirão Eu só não vou colocar aquela barra de vida dele Lá em cima, porque senão se alguém estiver andando por perto Vai achar a nossa base, né, não é muito bom Mas que eu tô com uma ideia da hora, eu tô por falar em ideia da hora, eu tô olhando aqui a nossa, a nossa Base aqui ó, aqui já tem algumas Aqui já parece um ambiente normal, né, mas olhando Pra cá, vocês estão vendo só as buraqueiras, né vamos, vamos pegar uns quartos lá no Nether Vamos falar com o Phantom sobre, pra gente tampar Esse chão aqui, e vocês estão vendo esses blocos de coral aqui, esses poucos blocos de coral foi o que eu peguei para testar aqui dentro. Eu gostei. Vamos buscar bloco de coral. Porque, pra quem não tá ligado, dois de uma vez que a gente foi pegar bloco de terracota aqui, ó, ontem, a gente achou um bioma de coral. Então, hoje tá cheio de coisa da hora pra fazer. Fazer o quê, né? É o mês lá, né, mano? Dois vídeos todo dia no canal. Muito pânico. E, por sinal, hoje é o episódio final da série de Aether, mano. Então, passem lá pra assistir 4h30 e, e também amanhã começa a série nova. Ó, eu tô com o nosso sinalizador aqui, mas eu acredito que pra pegar coral não vai funcionar. Eu não sei nem se é com, com qual ferramenta que pega. Então, vamos primeiro pra casa. Falar com o Phantom e pegar os quartos Phantom, Phantom, Phantom, Phantom, preciso vale. da sua ajuda. O que, é que você quer? O que, é que você quer? Cara, me empresta 50 reais. Ah, não dá não, mano, eu só tenho 100. Ah, tá, deixa quieto então. Ó, faz o seguinte, eu preciso de muito quartzo, e você é o cara do Nether. Me venda quartzo. Ah, mas pra que você vai usar, mano? Você vai fazer uma arma com isso? Sim, eu vou fazer a super decoradora de casas 2000. Ah, então vendo sim, mano. Vai custar quanto você quer, basicamente? Você hum, quer mais de 10 packs? Sim. Quer. Eu acho que eu entendi o que é esses... Sim. Então, mano, vou fazer o seguinte: você tem sugar box, já que você anda lá no End? Ah, tenho, mas ela tem que voltar pra mim. Tá, ó, me larga uma sugar box e 10 diamantes que eu te entrego ela cheia de, de quartzo, pode ser? Tá, ó, vamos fazer o seguinte: eu tenho que sair e resolver umas coisinhas. Você vou ter que ir lá buscar bloco de coral também. Então, enquanto isso, ó, 5 diamantes, você enche aí de quartzo, traz a sugar box de volta e eu te dou mais 5, pode ser? Ah, tá bom, pode ser, LG. Ó, você tem toque suave hein? É, tenho sim. Ah, você quer quartzo, né? Quartzo. Isso, quartzo, entendi, bloco de quartzo. Quebra pra mim uma Boa. Baú? <risos> não, essa picareta não tem, não tem. Perdeu o baú ali, gente. Ah, eu tenho aqui, relaxa. <risos> ah, mas uma preguiça. Ó, bloco de quartzo normal, tá? Não pega quartzo normal. Entendi, bloco já. de quartzo, entendi. Por que você tá com esse tom de voz aí, mano? Eu vou encher de quartzo bruto, meu Mano, se você encher o saco, eu vou, eu vou explodir sua loja. Mano, e só os que são de verdade mesmo vão lembrar desse local. É sério, tipo, eu tive literalmente aqui ontem. <risos> Porque não lembra ontem a gente veio aqui para pegar um montão de terracota. Se não me engano, foi bem aqui. Olha não, foi daquele lado ali. ó. Peraí que agora nem eu mais tô achando. Ah, foi algum lugar aí. Eu, pelo, pelo jeito eu não sou tão de verdade assim, né? Mas o que importa é que ao lado desse bioma de mesa aqui que a gente vai pegar terracota tem esse bioma gigantesco de coral. A minha dúvida é como que Pega coral? O meu primeiro palpite é que seja com picareta, então vamos testar com as duas: uma de fortuna e uma de toque suave. Primeiro, fortuna, ele vem morto, e de toque suave, ele vem com cor. Bom, vamos usar a picareta de toque suave então e vamos pegar um monte de coral de todas as cores para a gente ter eles numa quantidade bem da hora para poder usar para decoração e para tudo que a gente bem entender, inclusive os pepinos do mar, porque eles são ótimas iluminações. Isso aqui dá para quebrar aqui? Dá? Ó, oh, dá para quebrar tudo Peraí, esse que dá. Esse aqui tá... Mano, é tudo com a picareta. E, e tipo assim, é tudo um clique só. A coisa que não é um clique mesmo é o é um bloco, mas o bloco em si, ó. Rapidão. Eu tô com a armadura completa. tô A minha armadura ela é boa porque ela me dá afinidade aquática. Eu acho. É, dá. Eu dei com a afinidade aquática. Além de andar mais à vontade na água, eu tenho menos dificuldade para quebrar blocos. Melhor que isso, isso é só aquele bico do mar, né? Fato curioso, eu nunca fiz aquele bico do mar. Alguém aí já fez, mano? Eu, eu não sei nem como que faz. A única coisa que eu sei é que ele é bom. Mas melhor que ele mesmo essa, essa picaretinha. Tranques aqui, tranques, tranques de tranquilo. Tá ligado? Tá facinho de pegar tudo. <risos> o engraçado é que se olha meu inventário aqui, não tem quase nada, né? Desce olha aqui pra cima, o é um negócio tudo boiando. Mas bom, tem peixinho fofo. Mano, o nosso aquário vai necessitar de peixinhos fofos. O único problema é que eu não trouxe nenhum bloco de ferro bico ou algo do tipo para poder fazer baldes. Porque eu ia transformar tudo em balde para pegar um monte de peixinho. Mas a gente pode voltar aqui depois. Assim, não é tão longe. É só quatro mil blocos. Meu Deus do céu. Tipo, não é porque eu gastei mais de um pack de foguete para vir para cá que é longe, né? Ou Mano, engraçado é que dá pra fazer um o Bob no nosso aquário aqui também, né? De qualquer forma, esse bloco já vai ajudar muito também a fazer o boss que a gente vai fazer, além da parede lá da nossa casa, a gente vai usar esse bloco pra criar o nosso boss também. Então, mano, aqui vai ser uma enorme adianta, mas de qualquer forma, deixa eu terminar de pegar os blocos aqui. A parte boa de ficar pegando esses coral aqui toda hora é que mano, sério, é um bioma lindo, então o tempo passa rápido, sem falar que é fofinho, né? Mano, até que tem bastante tipo de coral, né? A minha dúvida é, isso vai ser o suficiente? Bom, eu não sei. O que eu sei é que a gente já passou um Bom tempo aqui. Já cansei. Vamos voltar pra casa, porque a gente precisa encontrar o Phantom pra pegar os nossos quadros. Então, bora lá. Ó, gente, ele tá ali. Eu vou, eu vou tentar assustar ele, eu vou tentar assustar ele. Peraí, calma, eu, te, eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia. Calma aí. Pronto, eu vou ficar aqui. De algum momento ele vai virar e vou assustar ele, eu acho. Mano, que que é isso, LG? Mano, ó, oh, foi muito bom, né? Foi muito bom, te assustei, né? Tipo assim, nem, nem parece que você tava na calma aqui ouvindo eu falando isso, né? Claro, mano. Me achei que essa cara feia aí, mano. Mesmo sabendo, quando ele li pra trás, não, ah, não tá deu assim. não, mano. Dá licença aqui, gente. Oi? Oi? Oi? Opa, LG. Caralho, é, por que você tá me chamando de fê? Sendo que você nem mostra a cara. E aí? É porque se eu mostrar, vai acabar para vocês, mano. Acabou o jogo, né? Tem que deixar me É, aqui. realmente, né, mano? Eu, eu, eu não sou muito bom em tomar susto, né? Ô, oh, de qualquer forma, você conseguiu o Axuker? Uh, você pediu um axuker cheio de quartos, não foi isso? Por que você mudou a cor da minha box Ué, porque quartos é branco. Tá, cadê? Deixa eu ver. Uma é cheia de quartos. É isso mesmo, né? Confirma? É, uma chucre cheia de bloco de quartos. N me dá meus cinco diamantes primeiro, não sou idiota. Passa, passa cinco diamantes. Tá, tá, pega, pega, deixa eu ver. Toma aí tua xuca, vai. Minério! Ué, você pediu quartos, né? Quartos? Tá aí, mano. Boa sorte aí. Tchau, LG. Obrigado, tchau. Cara, doido, mano. Assim, muitos de vocês podem ficar falando Nossa, o Phantom te trollou. Você pediu bloco de quartzo e ele entregou minério de quartzo. Mas na real, o um minério de quartzo se eu quebrar com fortuna 3. Três... Pera, não, pera, pera, de novo, de novo. Aqui veio um, calma aí. Você quebrar com fortuna 3. Três... Agora sim, veio quatro. Um minério de quartzo me deu um bloco de quartzo. Então, teoricamente, no mundo ultra utópico, com essa sugar box de quartzo que ele me deu, eu posso conseguir três sugarbox de quartzo. Vai rolar? Não vai, mas a gente vai lucrar muito. Vamos até fazer isso na nossa base secreta, porque vai ser mais seguro, porque daí ninguém passa em rouba da gente. E também, sem lotar todo o espaço do no nosso inventário, a gente tem os bons para guardar. Então, vamos para lá. Pronto, estamos aqui na nossa base, e por sinal, a gente tem que fazer a decoração daqui, né? Mas vamos, vamos só arrumar esses quartos aqui, que é o que a gente precisa para fazer a nossa casa. Temos coral, temos quartos, a gente tem basicamente... Ai, meu Deus, vai dar um trabalho enorme isso aqui. Eu já tô até... Mano, nem cabe no meu inventário tudo. Pera, deixa eu tirar tudo que for inútil aqui do meu inventário. ó Toque suave, inútil, espada inútil, inútil, inútil, inútil. Eu simplesmente lotei o meu inventário. É muito mais quadros do que eu precisava. Bom, vamos subir essa torrezinha, né? ó, Vamos dizer que eu acho que valeu a pena Porque com base... Nossa, fiz certinho uma hotbar Eu fiz sem querer essa quantia Eu desisti no meio do caminho porque tava demorando muito Mas eu fiz basicamente uma hotbar e, e um pouquinho mais ó, Porque não deu um back aqui E obviamente já dá pra ver o lucro, né? O único problema é se transformar tudo isso daqui em bloco, né? Que vai ser um pouquinho chato, pra ser sincero Mas já tá valendo a pena Na real, agora que eu parei pra olhar Não tá valendo a pena nada Mas tanto faz, isso aqui é bem mais do que eu vou precisar de quartzo Por muito tempo tempo. De verdade, se ele, se ele oferecesse uma hotbar de bloco, já eu já ia aceitar por 20 diamantes. Então, eu pagar 10 nisso aqui, mano, tá ótimo. Zero prejuízo. Agora, o próximo passo é a gente pegar umas folhinhas de bétula por aí. Já sei até onde eu vou fazer isso. Então, eu sei um bioma que tem flores de bétula. E decorar esse jardim. Vai ficar da hora, hein? Hum, eu, tô, eu, eu tô animado. Eu tô animado. Vai ficar da hora. Gente, seguinte. Já peguei umas tesouras aqui. Já vamos começar a pegar essas madeiras de bétula aqui. Madeira não, as folhas, no caso. E uma coisa que eu queria falar com vocês enquanto eu faço isso daqui, é que eu tava pensando eu, eu sei que parece meio nada a ver, mas tipo assim, ainda mais para hoje em dia. Tem muitos de vocês que nem sabem o que é isso, mas eu tô pensando muito em quem sabe fazer uma introdução animada para alguma série futura. Comentem o que vocês acham aqui. É o, o problema é que na, quando sei lá, alguns anos atrás existia um milhão de pessoas que fazia isso hoje em dia não existe nem 10 eu acho que faça então é meio complicadinho arrumar mas se vocês acharem a ideia legal eu posso ir atrás de qualquer forma ultimamente eu ando fazendo bastante postagem na comunidade para membros então se eu, se eu decidir alguma coisa eu vou postar na comunidade para quem é membro e daí para quem não for vocês vão descobrir só quando tiver entra beleza o engraçado é que como eu vou tirar todas as folhas aqui dessa floresta aqui e quando alguém vier aqui vai que aquela floresta do eurobrine que as árvores não tem folha sabe se bem que na real não né por causa que a a, a tesoura acaba bem rapidinho né e foi um bloco bem fácil de pegar. Olha, já quebrei as duas tesouras que eu trouxe, mas em compensação já temos vários packs e mais do que o suficiente. Bom, então vamos já fazer aquelas arborização da nossa base. Acho que vai ser uma boa. Estamos começando finalmente a dar uma vida à nossa base secreta. Mano, Tá ficando tão linda agora que tem essas plantinhas. Imagina quando tudo estiver pronto. Mas vamos mandar real que agora o negócio está ficando bom de verdade. Eu tô ficando muito orgulhoso, sério. E como vocês viram aqui na timelapse, está começando a surgir um jardimzinho aqui, mano, aqui vai ter uma piscininha, tá, gente? Bom, tá ficando legal, né? Ó, já tá bem mais vivo, né? No final, de tive que sair buscar mais folha, né? Não usei só de Beto lá pelo jeito, né? Como deu pra ver. Mas tudo bem, ficou legal. Ó, enquanto aqui não tá tudo pronto, vamos só espalhar alguns matinhos aqui, eu não gosto muito mato de altura, assim, vamos só espalhar uns matinhos aqui pra, pra gente poder ver as coisas mais bonitas. Querendo ou não, esse tipo aqui é de mato, ó, ele é simplinho, mas ele dá uma, uma vida pro ambiente, sabe? Mano, fica Fica bem mais legal quando tem esses machinhos assim aqui, ó. Ó, vamos ver agora. Olha isso, mano. Ó, oh, não, já fez a diferença, né? Aqui vai ter um mini coretinho, gente, por isso não fiz nada aqui, mas ó. Oh, ó, oh, não, não, não, tá da hora, tá da hora. Agora a gente tem duas coisas pra fazer. Então é o três. A gente pode fazer a árvore daqui e o interior da casa. Mas agora eu quero focar no boss que vai defender a nossa base. E olha, pra fazer o nosso boss fake, mano, pra proteger a nossa base, a gente vai de algumas coisinhas. Como 761 argilas, prismarino, gelo e... Por aí vai. Ó, oh, é bastante coisa, mas se você parar para perceber, essas coisas que vai menos, como por exemplo uma lã branca ou um diorito, etc., a gente já tem. Então, basicamente, tudo aqui é fácil. As únicas coisas que vão dar trabalho para nós, eu tô olhando aqui, até as terracotas a gente tem, até o gelo a gente tem na real, <risos> é só argila e prismarinho. O prismarinho a gente pode pegar na farm do Apu. Então, basicamente, a gente vai atrás de argila, que coisinha fácil, né? A gente já tem que achar uma daquelas lush caves. Então, mano. Eu já sei onde tem uma, vai ser dois palito. Então, lembra que eu acabei de falar que eu sei onde tinha uma? Eu esqueci. Mas tem um jeito muito fácil de achar uma dessas dessas lush caves ou ou é é floresta verdejante, caverna verdejante, eu não sei como que fala em português. É simples, ó. Você começa a voar numa área aleatória que tem árvores, obviamente, né? E agora a gente só precisa achar uma daquelas árvores de azaleia. Isso até que é fácil na real, é só ficar voando um pouquinho que daqui a pouco aparece uma. Ah, oh, achei, tem uma vila aqui. O que, que tem no baú aqui? Vamos ver. Só traia. E olha, andando bastante aqui, eu acho que achei uma coisinha interessante ali. A não ser que seja uma geração normal, que é impossível. Temos aqui uma Lush Cave. É, literalmente temos uma Lush Cave. Não nasce árvore no deserto aqui nesse mini. nessa mini praia. E tem essa, essa grama aqui, olha, enraizada. Então, é só acabar para baixo e alegria agora, então. Nossa, olha, não para as gramas aqui enraizada. Opa, estamos chegando a algo aqui, ó. Tem que achar a caverna aqui agora, né? Na real, Mano, eu vou meter o louco e vou acabar para baixo. Vou acabando para baixo reto. Não tenho medo. Tá, eu tô com um pouco de medo. A gente lava é alta ou não? Não sei ah, argila. Boa. Olá, Lush Cave. Ah, estamos aqui. Nós temos que preencher tudo isso daqui de argila, que são 12 packs. Que é um pouquinho, bem pouquinho, a mais que a gente precisa. Com isso, a gente vai poder fazer o nosso boss fake. Porque tudo o resto a gente já tem, mano. Na é real, menos o prismarinho, mas é só pegar lá, lá, lá na loja do apu. Bom, vamos aproveitar que estamos aqui e ver se tem alguma coisa interessante em né? alguma área que tenha, tipo, mais argila, assim, fácil de pegar, né? Do que essas daqui. Ligando nossas partes aqui, a gente só fica pegando migalha, né? Tipo, tem que ver se eu acho um daqueles lagos, sabe? Aquelas áreas bem. Ó! Oh, Ó, oh, do que eu tô falando. Ó, oh, usar brilho no Minecraft aqui, olha isso. Mano. É disso aqui que tá falando nesse tipo de área aqui, gente, é só alegria. Ó. Só passa assim uma capazinha, só mexe o mouse pra todo lado e coleta aqui, ó. Feliz da vida. Ó, oh, já pegamos quase tudo que precisa só nesse tempinho, mano. Deu uma sorte grande. Nossa, tô muito feliz agora. Falta menos de um pack. Estamos pegando umas plantinhas doida aqui sem querer junto. É, conseguimos literalmente batemos a meta em tão pouco tempo. O uh, que é aquilo ali? É, sou eu quase morrendo aqui por burrice. Ah, sai escrito. Tá, agora basicamente só resta pra gente. Acho que pra casa, né? Já pegamos tudo que precisava. Agora eu vou passar lá na Vila Vargas vou pegar uma lã, os primarinhos. O resto dos itens que falta que é pouca coisa e a gente já pode trabalhar no nosso boss fake, mano, bom demais. E bom, como eu havia falado, praticamente tudo que a gente vai precisar, literalmente, praticamente tudo a gente já tem. Os primarinhos eu acabei de pegar lá na farm. Então a última coisa que nos falta é literalmente uma. Branca. Veio mais que uma. Significa que já podemos ir construir nosso boss fake. E, mano, pode anotar aí que ele vai ficar doido. Atenção, atenção, lá já tá chegando, ela já tá chegando aqui nas obras. Então, gente, seguinte. Toma os aí e. Eu tenho uma notícia O nosso boss finalmente está pronto Mano do céu Vocês viram aí no timelapse E ficou muito doido, mano Bom, sem mais delongas, Contemplem o nosso novo boss Que vai defender a nossa base secreta aqui Oh, meu Deus, deixa eu deixei um zandame ali, mano Esqueci de limpar Eu pensei que eu tinha pego todos <risos> Mas, mano do céu, ficou muito legal tentava aqui, porque eu tenho um pouco de foguete que você tava aqui. aí mano, ficou um guarda aqui soltando raios roxos lindos. O gelo que eu falei, ó, ficou dessas bolinhas de gelo. Tem esse super guarda gigante e mais uma grande é de defesa. Mano, eu esqueci de iluminar dentro, sendo zumbi. Eu ouvi um zumbi aqui dentro. Depois eu ilumino. mas gente no céu ficou bom demais, mano. Sem palavras, eu curti demais. Quem também curtiu, deixa o gostei e se inscreve no canal. Que daqui pra frente isso vai ser projeto doido aqui na Irmandade. E em breve teremos um projeto de Halloween. Uh!